Vai ser essa? Rubão! Rubão, Rubão na cabeça vai lá, Tiago Brauzinho, pra nós aqui na música especial de Natal! Uhum. Uma carteira recheada de dólar Acabou sua miséria, mas o tempo traz bola Rubão, rapaz, vivendo a casa desse pecado espalhido Uma carteira recheada de dólar Acabou sua miséria, mas o tempo traz bola Rubão, Rubão, pagou pra ver te arrou ladrão Desiludindo da vida Rubão, Rubão, pagou pra ver te arrou ladrão Pra mim ser paz, pra mim ser paz Perverta, perverta, Então para as mulheres convocou com os amigos, culpa todo o sistema mandou matar os inimigos. Então para as mulheres convocou os amigos, todo o sistema mandou matar os inimigos. Rubal, rubal, pagou para mim, carol abel. Rubal, rubal, pagou para mim Xaribral, mané! Aí Brasil, se liga! Nós estamos de volta! Xaribral, chapa quente! É assim que é! Uh. Rubão, Rubão! Pagou pra vente a roletrão! Qual é o pedido da vida? Rubão, Rubão! Pagou pra vente a roletrão! Qual é o pedido da vida? Yeah! Bebe de paz! Bebe de paz! Bebe de paz! de paz! Charlie Brown Jr. aqui para nós no Musicals! Aliás, esse programa está de pip... Já boto minha auto-censura aqui. Vamos voltar daqui a pouquinho, o segundo bloco, terceiro bloco, só vai dar Raimundo, Charlie Brown, ainda temos poeta, ONG... Man, I a lot do man, I do Conte, me conte, Marcão. Ah, a gente vai tocar, acho que o confisco. Confisco agora. Tá na mão, tá na mão, confisco agora. Charlie Brown Júnior aqui no palco do musical. Vamos lá. <risos> Te mostrar, te mostrar aqui. Eu vou te fazer, eu Eu piscar que estiver aqui Eu quero te acender. eu quero só isso aqui o Que é vai eu aqui se não me enrola não, tu do dia aqui Eu tenho que ver se você, uh! de você. Uh! Uh! Eu tô aqui pra te o dia 3 uh! O dia 3 O dia eu confiscou, eu confiscou, esse é meu trabalho. Eu confiscou, eu confiscou, eu confisco. Eu sou a reza, eu sou o confisco. No bom e no mau eu devolvia. Forno de esgoto cheiro que ninguém aguenta é A multidão de solidariedade tentará libertar. Desta hora do manhã, do manhã, do corpo, esse ódio e amanhã, toco, a justiça ela me rabiscou. Tá afim de matar o seu sai aqui que tiver aqui. Eu quero que chance quero só isso aqui que você de de bater aqui Eu não me fazer de aqui você, tem 10 horas pra sair Mão pisco! Mão pisco! Mão pisco! Mão gol Mão gol Põe pisca, põe pisca, põe pisca, põe pisca, põe pisca, põe pisca, põe junior Brown Jr! Essa letra aí, confisco, me lembra coisa eu estudei direito, então direito tributário, tá ligado? O que é exatamente ó, a letra do confisco? <risos> eu até dizer que eu fiz essa letra lá pra lá, décima vez que eu tinha sido despejado, moro? E os caras confiscaram tudo, menos a minha força de vontade, por isso eu tô aí hoje, sabe? Chorão! cara tem boas tiradas também, nego! Vem cá, nós vamos fazer uma marmita de guitarra agora, pode ser? Clemente, marmita de guitarra tá pronta aí? Vou escolher duas pessoas aí. Digão, digão, você como guitarrista principal dos Raimundos... O nosso amigo Felipe e o nosso amigo Flávio. Pô, sacanagem, é. O cara aí, pô, uma, os dois mandaram muito bem. se mandou pô. bem pra caramba. Mesmo um ganhar a guitarra, Messi ganhou a malita. Tava fazendo errado, só, pô. Tá faltando aí. Ele mandou mais direitinho, velho. Ele vai ficar pra próxima. Valeu, Flávio, pega lá um presente. Pega alguma coisa aí com a gente ali na, na nossa. E você levou então, Felipe. Parabéns, meu amigo. Recado de Natal pra alguém aí quer mandar um Feliz Natal? Essa foi pra galera do skate da capoeira Arte Marcial Brasileira. Vamos usar Raimundos, Raimundos, Raimundos! Vamos tocar música da onde? É bom lançar um disco ao vivo porque primeiro tem música de todas as fases ou não? É, isso é muito massa, tipo assim, no nosso caso então, que muita gente falou que a gente mudou muito de um disco pro outro, assim, você vê as músicas novas e as velhas, todas juntas ali, elas têm... Uma familiaridade legal, são todas irmãs, assim, a gente só sabe tocar desse jeito mesmo, então é, é isso aí que sai. Ainda bem, né, bicho? Que música vai ser agora pra nós? Herbocinética. É Raimundos para nós, presente de Natal pra você. E se velha fã é doido, só quer se então assando essa ficar doido, doidão Vou ficar doido, doidão, então. do a hora sofrendo demora e não vira brincar e a pressão na fora Hoje somos doidos e agora é uma questão de uma fita Vamos ver Se não for você, eu sua trabalhar na televisão Pois eu no time de amor que eu vejo a cena de ação E nasceu sinto de, de horror Vamos é. logo, acelerar Eu tô sofrendo com a e não vi aqui pra brigar. Sigo noite, se estoura, metando a pressão Lá fora, hoje somos samba Agora é uma pressão, uma vida Porque ele muda, é for. mundos. encerrando esse segundo bloco aqui do nosso programa. Daqui a pouco nós voltaremos com o terceiro derradeiro. Tem mais Celibrão, tem mais Raimundos, tem muita coisa para você. Aguardo o é sou... DS, HC, morou, Miquimba, Pereira, Bocão, pegou a tá todo mundo aí. Maravilha! Moro? Entrei em cena, qual é o problema? no rag, no rag, no não tem stop Passando a mensagem pros mano nada de engano, só pra você ver. A nossa firma é forte, você pode crer. Sou antipagapão, meu dilema nacional Chorão, família chalibrão, Não entende, vão Não vou descobrir, me provar uma vontade Tira esse cara de perto de mim Eu vai dar um pra de Não vai te subir, Não vou me dar uma vontade. Tira os caras de perto de mim. Não parei que tu vai dar uma volta ninguém. Não vai que eu deixa o falta no peixe, não deixa o bate-bulê. Não deixa o bate-bulê. Não deixa o bate-bulê. Não deixa o bate-bulê. Não deixa o bate-bulê. Não deixa o bate não deixe o patinho de engolir É a é que chega assim que chega pra roubo, roubo, robô. Se é aqui quem fala é a cacê, a cacê, a cacê Vai Revolucionária letra pra você, não, você é o crime, Eu meto crime, o fio, fio, fio, fio, fio Felizardo Lula do lado leste, é Revolucionário. a cacê Revolucionarioso Que Como um vaginal Homens criminais, entes criminais Na base cerebral, a base cerebral Ceba central, a cerebral. Bebu, que Bebu, É, Su, Su, Su, Su, é Su, tá. Por aqui, por ali, por. É Vai E daí, é que é! Fica na blusa, desarrumar! Um, dois, passa a bola, ladrão quer fumar! Um, dois! Rapaziada, primeira que Fazendo droga pra começar o um rolê! Pra variar, 50 premiados. O mundo do Paraíba tá. É, o papel é o problema. Pode complicar o meu se fazer assinar. Pode passar batido. Talvez o 16 o um Distrito O 16 o destrui. Mas se de der, como é que é? E aí, como é que é? Ha! E aí, como é que é? Até legalizar o sumo pra camarada Mente viatura na favela afogando o é bastante, Em qualquer quebrada Se você dá um doido, riscado tá arriscado Atomar um recorte do um Meu bagulho, bagulho. Na favela e sei o que me prejudica Fumar que aqui cheia a cocaína <tos> Com a caixacha no tempo da vila não vira <tos> Prefiro ficar na brisa Maluco desandado no crack É motivo de esculache, é bom atraso Não demora nisso pra vir afinado Quem sabe? E o dia tá bom, era lembrando Mas se tocar é louco E quem te explica? Apejo no brasil A o do morro! Quem é louco? Se O que me quem é louco? identifica! do se pode me é também só pra também de só pra é é meu e povo! meu fato, Revistar não Come yeah. Fraternização absoluta, Aqui, ó. Algumas pessoas vieram, inclusive, toda a galera que colaborou nesse primeiro. Mas vai lá. O olho desse livro ele fala comigo. os olhos. Eu tô vendo em queixado. Esse sabendo, ele o passaporte o homem é meu de É uma da mas se no que nem me de gol. Raimundos, Raimundos, o vale um Júnior, Raimundos, juntos aqui no palco para nós, os musicais, vamos lá! Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora disse que isso a cama não deu, mas não, a casa é de Já pra saia dessa mãe e deixa meu colchão, ela é pro arte de pedelha e a é campeã do mundo. A raiz era tanta que eu nem reparei, tá do ar meu filho, aguenta, quem mandou você gostar Dessa mulher de paz? Coisa que aumenta a triste, bem maior que o sol. Pouca gente sabe que na noite o frio é quente, a que eu acendi. Até a noite já vai me o sol. Fazer um pouco de dor é eu sei, amanhã já vai me ar Se arrebentar. Que lá vem chumbo pedir. brincar de Você me apareceu. Rede Cultura, Prêmio M Internacional 2000. A trajetória da música e dos artistas cubanos da época de ouro até os dias de hoje. Sonidos de Cuba, hoje 11:30 da noite. Assista agora Diário Paulista. Brasil, é